E hoje, com o tema Somos Capazes de Transformar Tudo. Bom, eu vou começar hoje de forma um pouquinho diferente. Antes de falar qualquer coisa, eu vou te convidar para uma meditação. Uma meditação que eu fiz num outro grupo, a semana passada, que foi muito linda e eu gostaria de compartilhar aqui, vou colocar uma musiquinha, pronto, vou colocar uma musiquinha, vou convidar você a fazer uma pausa agora, se você puder, se colocar numa posição confortável, e entrar nessa meditação, é uma breve meditação. Depois a gente vai seguir um pouco aqui no, no nosso bate-papo, tá bom? Vem, se você não puder entrar na meditação, depois você faz, vai ficar gravado esse vídeo e você volta aqui. E essas meditações, elas são uma oportunidade para a gente fazer depois, livremente criar da nossa forma. Eu gosto de fazer assim... Coisas simples para que todo mundo possa lembrar e criar do seu jeito depois, tá bom? Então, eu vou colocar aqui uma musiquinha. Então, eu te convido agora a fechar os seus olhos. Se colocar numa posição confortável e relaxar. Traga atenção para sua respiração. Inspirando o ar e soltando. Trazendo sempre a atenção para esse momento agora. Que você escolheu estar aqui. Você se deu de presente esse momento. Esteja presente aqui. Trazendo atenção para a sua respiração você pode imaginar uma cor o ar que você respira e esse ar preenche você e você solta esse ar e traga o sentimento de gratidão presente aqui e agora em você por estar respirando pelo ar que nós recebemos dessa terra maravilhosa, nossa casa, pelo nosso corpo ser tão perfeito e fazer essa... Movimentação de receber o ar, transformar em energia. Agradeça, e agora eu te convido a pensar no menor ser vivo que você consegue. Pode ser um bichinho. Na plantinha, o que vier na sua cabeça agora, no seu pensamento. Imagine, e para esse menor ser vivo, você envia agora do seu coração todos os seus melhores sentimentos, tudo que você pode desejar de melhor. Você emana do seu coração para esse ser. E ele fica repleto, preenchido desses sentimentos. Você visualiza ele indo em direção ao seu grupo de iguais, de seres iguais aí. Se encontrando nesse grupo e espalhando todo esse sentimento, todos esses melhores sentimentos que você emanou para ele. E todos os outros, iguais, iguais a ele, recebem também. Agora. Eu te convido a pensar, imaginar um outro ser vivo, um pouco maior. Não importa como seja, apenas o que vier para você. Imagine e envie também agora todos os melhores sentimentos que você pode enviar do seu coração para esse ser. E agora imagine que ele também sai e vai em direção a um grupo de iguais a ele, sua família. E ele espalha apenas pela sua presença ali, nesse grupo, todos esses sentimentos, esses melhores sentimentos que você emanou para ele. Agora, eu te convido a imaginar uma árvore bem linda, grande, e você vai emanar todos os melhores sentimentos para essa árvore, com todo o seu coração, preenche essa árvore, os seus melhores sentimentos. E agora imagine essa árvore emanando através das suas raízes esses melhores sentimentos para a terra onde ela está para todos os bichinhos e seres que moram. Nessa terra e próximo a essa raiz ou até mesmo nessa raiz. E ela compartilhando com todas as outras raízes, seja de grama, de matinho, de flores ou de outras árvores. Irradiando essa rede de raízes, por toda essa rede, esses melhores sentimentos que você emanou. Todos recebendo. Imagine que todo, todo esse tronco dessa árvore, os galhos, as folhas, entregam também desses sentimentos que você mandou para essa árvore, para todos os animais que tocam essa árvore ou até moram nessa árvore, abelhas, borboletas, insetos, minhocas, cupim, passarinhos, esquilos, miquinhos. Todos que tocam nessa árvore levam os seus grupos também esses melhores sentimentos que você para essa árvore e as folhas dessa árvore quando troca o oxigênio pelo gás carbônico ela também emana esses melhores sentimentos junto com o ar toda a atmosfera. Imagine. Imagine agora que você está próximo a um rio e você emana todos os melhores sentimentos para a água desse rio. Se você quiser, pode até dar uma cor. Imagine essa água levando Todos esses melhores sentimentos. Levando e todos os animais que se beneficiam dessa água, os peixes, os crustáceos, os répteis, todos os animais, até mesmo os seres humanos se beneficiam dessa água, as plantas recebem desses melhores sentimentos que você emanou, até que essa água te chega ao mar e todo o oceano recebe também desses melhores sentimentos. E todos os seres que nele habitam, também recebem. Imagine agora esses sentimentos que você emanou, percorrendo todos os lugares desse planeta, lugares que você nem sequer imaginou. Lugares distantes. Cavernas. Lugares frios, gelados. Áridos. Recebendo. Desses melhores sentimentos. E agora... Perceba uma leve brisa entrando pela janela de onde você está, tocando você, esse ar trazendo desses melhores sentimentos que você emanou para todos, para tudo. Voltando para você, receba, receba, receba e agradeça, respire tudo isso que você emanou, trazendo para o seu corpo. Gratidão eu recebo aqui também de você. Pode ir voltando devagar, abre os seus olhos. Escreve aqui para mim como foi a experiência da meditação. Eu trouxe essa meditação para falar desse tema. Nós podemos transformar tudo. Essas meditações, elas têm um poder muito profundo se nós nos permitirmos. Nós com a nossa mente, com o nosso coração alinhados, podemos transformar tudo. E eu trouxe primeiro essa meditação e depois a reflexão, porque eu queria compartilhar o que veio nessa quando eu fiz, quando eu conduzi essa meditação, que na verdade lá no grupo que eu faço, eu conduzo, eu não tenho eu conduzo na hora que vem, né? eu fecho os olhos e vou trazendo, não é programado, e veio assim, e foi muito emocionante, eu recebi muito, foi muito emoção, quando estava terminando, foi bem lindo com o um grupo, e as pessoas também gostaram, e uma pessoa que estava no grupo disse que fez essa meditação transformando é, o, primeiro, o menor é, ser né, que ela trouxe. Foi um vírus e ela emanou é, amor, essa energia, esse melhor né, para esse vírus aquele, que ele, enfim, se transformasse. Então ela viu é, esse vírus num planeta se transformando em amor. E foi muito potente, porque às vezes a gente entra numa meditação e acha que né, vai ser ah, simples, enfim, às vezes é, porque a gente porque é simples porque toca a gente de uma forma diferente, e às vezes a gente não, não dá nada, né? E aquilo vem de uma forma muito poderosa, então não subestimem a capacidade de vocês né, de receberem, de estarem abertos e conectados para receber coisas grandiosas de toda parte, de uma mensagem que a gente ouve, de uma palavra, de um trecho de alguma coisa que a gente lê, ou até mesmo uma breve meditação que a gente faz, ouve em algum lugar. Né? Às vezes a gente ouve, às vezes a pega na metade, sei lá, né? Já aconteceu comigo. É, a coisa tá acontecendo ali, a gente chega no meio e já, e aquilo a gente se conecta muito. Então eu quis trazer essa experiência, né? esse exemplo dessa pessoa, porque ela. Foi muito bonito para ela, para mim também, ela compartilhou comigo e eu, eu falei exatamente isso. É, é exatamente isso, nós somos capazes de transformar tudo, tudo, no que a gente quiser e em amor. É aquilo que a gente emana, é aquilo que está em nós, então a gente pode ver tudo à nossa volta tudo nesse mundo, seja lá onde for, com o olhar que a gente desejar. A gente não precisa ver da forma que é apresentado necessariamente. É a visão de cada um. Você às vezes vê uma notícia, você vê uma, uma ouve uma história e, e como é dito, como é passado Vem com a experiência, vem né, preenchido com a experiência de quem está ali, trazendo aquilo. Como você recebe isso? Como você vê isso? Como você transforma? É seu. É como você escolhe. E a gente pode receber de um jeito Ver e transformar. Eu escolho transformar isso aqui. Eu escolho ver de uma forma diferente. É um exercício muito poderoso. Fazer isso, fazer essa transformação, escolher transformar. E é simples assim escolhendo e transformando dentro de nós. Você pode sentar, você pode fechar seus olhos. Você pode andar na rua de olho aberto, fazendo uma caminhada, você pode ir refletindo pelo caminho, no trabalho, sentado. Quantas vezes nós tivemos tantos insights, tantas coisas maravilhosas que vieram pra gente, a gente, né? Em locais que não precisa ser Necessariamente contemplativo, mas porque tá na gente, tá no nosso coração, na nossa capacidade de ver diferente, de transformar. E nós podemos fazer isso. Então, essa meditação eu trouxe só como exemplo. Do que a gente pode fazer nesse mundo. A gente pode emanar os melhores sentimentos, o amor, a paz, a alegria, para transformar tudo, tudo que a gente às vezes nem vê, né? Nem vê. A gente só ouve falar. Às vezes a gente. Não tem ideia, mas a gente pode sentir no nosso coração e isso chega. Chega em cada cantinho, chega em cada pessoa e transforma. Esse é um dos nossos poderes e a gente pode fazer e deve transformar porque a gente transforma primeiro dentro de nós mesmos nós transformamos dentro de nós mesmos e a gente transforma depois enviando tudo isso se nós somos capazes de fazer isso é porque funciona então fica aqui o meu convite use o seu poder de transformar tudo naquilo que você deseja, o que você quer ver. É você que cria. Simples assim. Um grande beijo e até o nosso próximo encontro.